<laughs> <laughs> <laughs> Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on me, Pega Cícero Isso que eu rodando na árvore, ela tá lá Isso que rodando na árvore, ela rodando atrás da esquina Olha lá, esquina na árvore ah, ah, Faz a Faz Vai Pega Cícero Pega, Cícero. Quem tá indo no VEC hoje, quem tá indo no veterinário, vai tomar vacininha porque vai pro Brasil. Mano, o peixe segue o meu dedo. Segue o meu dedo aqui, ó. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, Seguiu, segue, Segue aqui, segue aqui, segue aqui. aqui. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Sabe? O que a gente tá fazendo hoje? É um bait, depois de um dia de trabalho. É um bait, né? Assistindo Star Wars. Presta atenção, amor. Você tem que ler ali o que vai acontecer. A gente vem aqui no Morro Real. Olha isso. Pegamos um macarrão. Pra Star Wars. E é isso. Gente, eu não sou nerd. Tá ficando. <risos> Hoje a gente vai colocar post-its com o nome dos personagens de do Star Wars. Pra Sandra poder saber quem é quem. Leia e Han Solo. Yeah. Darth Vader e Luke Skywalker Luke Skywalker Darth Vader, pai e filho aqui I am your father Essa família é tão interessante <risos> Seu Darth Vader, o que, que você tem a dizer A respeito desse abandono familiar? O pai e seus dois filhos hum. família. Agora aqui a gente tem o marido da Leia Certo, que é genro do Datifeira, nossa, até ele tem sogro. Ok, finalmente temos. Temos habilitação. Eu achava que eu não ia ficar no Quebec muito tempo, né? Então eu acabei não trocando a minha habilitação de Beijo de Colômbia pra de Quebec. Só que aí eu resolvi voltar pra Quebec, aí meu carro é de Quebec, é tudo de Quebec, e o meu seguro fica caro, tudo fica caro, aí é foda. Então eu peguei a habilitação de Quebec aqui pra poder melhorar as coisas, já que eu vou ficar por aqui mesmo, então é melhor trocar. E também é obrigatório, né? Pra quem vai ficar aqui mais de três meses, na verdade é obrigatório. Eu já tô aqui um ano e não tinha trocado a minha de PC ainda. Mas beleza, né? Vamos lá. Ela escolheu o filme. Não oh. oh. okay. um para quieto okay. Não um para quieto okay. um okay. um Por que? Oh. Por que você está parando quieto? Ela que escolheu Falou que não era para jogar no celular Porque eu queria que assistiu assistisse filme com ela Tô assistindo. Ela não consegue parar quieta na cama Mas deixa eu pegar uma aguinha só Já é a terceira vez que você levanta Para com isso Para cremãozinho, vamos embora Muito bom dia, mais um Deixe no Canadá, começando para vocês, e essa é a vida no Canadá, e como que tá a vida no Canadá hoje, levando lixo? Credo, o lixo eu. Não, o lixo é aqui, não é esse aqui, esse aqui não é lixo, esse aqui é um amorzinho, não é? Ah, não falou aqui nesse vídeo, não sei, mas vamos levar o lixo, porque a vida no Canadá é assim, ficar comigo aí, check it out. E nesse vídeo vamos fazer o que, nós estamos indo fazer algumas comprinhas, porque hoje eu decidi fazer uma festa de Halloween atrasada na minha casa, e eu preciso comprar decorações pra minha casa pra fazer uma festa de Halloween. E, inclusive, depois eu preciso falar pra vocês sobre o Turo, que é um aplicativo onde é tipo um Airbnb dos carros, É né? O que eu fiz? Eu deixei meu carro pra alugar nesse Turo, é a primeira vez que alguém bucou o meu carro, então hoje eu vou ter que entregar o meu carro, eu vou ficar sem ele até o dia seguinte, porque eu bloquei, botei lá pra, pra alugar, então eu tenho que ir lá lavar o carro agora, deixar o carro bonitinho pra pessoa poder me pegar. Saí pra comprar algumas coisinhas aqui pra festa, comprar uns refri, comprar uns salgadinhos, né? comprar umas paradas rapaziadas aqui que bebida já tem em casa. E aqui no Canadá é muito normal quando você vai fazer festinha na casa dos outros, assim, mesmo brasileiro mesmo, a gente levar um pratinho de comida e um pratinho de bebida, tá ligado? Porque a grande maioria dos meus amigos aqui hoje, inclusive, tá engraçado, eles são estudantes, né? Então como eles são estudantes, a galera, tá meio, a galera meio, ainda tá meio fodida, né? E eu também. <risos> então a gente tá nessa aí. De todo mundo se ajudar e todo mundo fazer festinha, entendeu? Então já vai se preparando pra isso aí também. E hoje tá 20 graus, às 6h30 da tarde, eu tô muito feliz. O verão acabou, o outono tá aí, mas ainda não tá muito frio pro inverno, né? Então, vamos aproveitar, né? Aproveitar que dá para sair de shortão ainda na rua. Vamos como, como hoje? Esperando os amiguinhos para fazer festinha de Halloween. Casinha pronta, ó. Fiz uma mesinha ali, o pessoal vai trazer um comes Beps. Só fiz uma decoraçãozinha bem basiquinha aqui ó, coloquei essas coisinhas aqui, coloquei teia de aranha pra tudo que é lado, coisa aqui, daqui a pouquinho isso aqui vai estar como? Daqui aqui o it! o Itty. <risos> Meu Deus, nós temos um bolo do Stormtrooper! Vocês fizeram? Meu Deus, já dá pra dar banana na, na, na Maria, velho. Olha aí, cara. Mano de Deus, ficou muito legal isso, cara. Alain! Cara, nossa, sua cara tá maravilhosa, cara. Cara, eu não me acostumo com isso. O que? Você tem um amigo youtuber? Não, você colocou o celular na minha cara. Assim? Que coisa linda, Alan. Alan, você é perfeito, cara. Você é perfeito, cara. Eu te amo, velho. Seu é lindo, aqui. Olha o que, que você fez, mano. Que bagulho do caralho! descoberto o segredo dos stormtroopers cara era bolo ó oh, o primeiro pedaço vai para quem que delícia ó oh, meu deus seus lindos e o segundo pedaço vai para quem ah, ah. a força Alan eu estou chamando o bolo Alan me dá bolo E aí, rapaziadinha? O que a é gente tá fazendo agora? Eu vim aqui no, no oratório de Saint Joseph, que inclusive eu já fiz vídeos aqui no canal também. Por quê? Porque eu e a Sandra a gente tá vindo, gente tá vindo casar uns amigos, entendeu? Meu amigo vai pedir a, a, a namorada em casamento. Eu adoro esse devido. Ela não sabe ainda, gente. Ela não sabe de nada ainda, gente. E aí, Alan, vamos lá conhecer o oratório, cara? Super bonita a igreja, o oratório pra você orar. Se você gosta de orar é aqui mesmo, né? Que aqui é um oratório. Não é mesmo? Nossa, minhas piadas são ótimas, gente. Eu tô assim. Que bonito, o santo aqui, olha. Olha que careca linda do Alan. Meu, que careca, velho. E olha que mulher linda ali também, olha. Olha um cotoco de gente. Uma ananzinha de jardim. Ah, vai ali na frente lá pra ver, ó, que bonito, cara. Lá na frente ali, ó. Tududum, tududum, tududum, tududum, tududum, tududum, tududum, tududum e se for esperar esse tiozinho passar aí vai ser só 2024, mano. Bonitinho. Quatro é né? né? anos Felicidades pra vocês. Olha, olha o céu, Olha moleque vai na pedra. É, você é louco, hein? Tá com inveja? Wala, agora eu quero saber o seguinte: agora que você pediu ali em casamento, quais são os próximos planos, cara? Trabalhar. Vender intercâmbio? Trabalhar pra bancar esse casamento, né? Vender intercâmbio, né, cara? Também vender intercâmbio pra conseguir pagar ó, o vestido. Nossa, pagar o vestido? Olha que lindinho, gente. Dá um beijinho, dá beijinho. Aqui também tem. Que bonitinho, dá beijinho. Aí a gente veio trazer nossos amiguinhos pra comemorar o noivado. A gente vê como é que no Larraclet. La Raclette. Raclette, gente, pra quem não conhece, é um queijo maravilhoso. Que eles derretem assim, ó. Vai no seu prato assim, é a coisa mais, mais maravilhosa que eles na fase dessa terra. E aí, a gente pediu fundir também, né? Porque a gente quer cagar. Dois intolerantes à lactose, né? né? Olha Coisa... isso aqui, que chique. É aquelas comidinhas bem chique, né, amor? Que você come e morre de fome, né? Chegou esse negocinho aqui. O que é isso, amor? Vou fazer um brindezinho aqui aos noivos. Aê! Felicidades a vocês. Olha, aqui. faltou fundir. Cadê o fundir? Tá trazendo fundi? Que? Uh, meu! Olha esse fundi, caramba! Uh! Olha isso! Uou! Is so cool, Messi. Alright. What a pity. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Immense Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, <onsieur> <büyük> <encara> Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi